Ó, gente, mansinho, ó. Olha só. Que lindo, ó, rapaz. Mansinho, mansinho, mansinho, ó. É cavalo de cela, né? Olha, ó. que bonito. É. Ó. ó, esse aqui, gente, é um besouro. Ch Chama-se mutuca, ó. Tá ali, ó. Que ferrou ele, cadê? Aqui, ó. Ó, tá voando aqui, ó. Os, os besourinhos aqui, vou mostrar pra, pra você ali, ó fica voando aqui ó, perto dele viu ó deixa eu ver se... olha, olha. Ele fica ferroando aí ó aí sim, olha viu olha coçando aqui ó no no mato tem uma... um bicho pare... parece uma abelha chama-se mutuca olha ali, ali perto do rabo assim ó elas estão voando ali ó elas ferruam é por isso que ele a banda com rabo olha olha ela viu voando ali dá pra para ver não dá é as mutucas, uns besourinhos. Olha, ó. Ferrou aí, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui quando, quando sentar um aqui, ó. Por isso que ele tá se mexendo aí, ó. Pra se aqui, ó. Olha, olha, cadê? Deixa eu mostrar aqui, ó. Senta ali, cadê? Viu, ó. Voando aí, ó. Aqui, ó. Deixa eu, olha, olha, ó. Aqui no peito dele ali, ó. Sentou ali, ó. Olha, ó. Chama-se mutuca aí, Esse besourinho aí, ó. Aí quando ferrou, ó. a chupa o sangue dele aqui, ó. Viu, ó. Olha, a mutuca aí, ó. Besourinha aí, ó. Olha, a mutuca, viu? Aí ela ferrou ele, olha. Ela tá lá querendo chupar, chupar o sangue dele, Olha Aqui, ó. Aqui, ó, viu? Olha, Aqui é a famosa mutuca que chupa o sangue do cavalo. aí, Olha, vai voar aí, ó. Ela tá pregada aí, ó. Viu? Então, tchau, bichinho. Fui. Tchau, viu? Tô indo. Mas é com um cavalo, filho. Andando aqui no mato, ó. Achamos aqui um pé de carquejo. Nós vamos levar pra plantar lá em casa. carqueijo, isso aqui faz chá. Ele é bem amargo, mas é um chá medicinal. E olha só, gente, o que encontramos aqui, ó. Umas vacas soltas aqui, ó. Temos ali, ó. A vaca tá gordinha, ó. Elas estão com medo, aqui. É aí a gente falar. ficou com medo. Olha, ó. A vaca com medo da gente e a gente com medo da vaca também, ó. ó. Não pode confiar, não. Ela olhou pra gente aqui, mas ela tá com medo aí, ó. Ela tá passando aí, lá para dentro. Ó, elas estão passando lá pra dentro, lá, ó. Lá acho que é onde ela se alimenta aí, ó. Ó, passou pra lá. E deve ser valente, mas... Tá olhando pra nós, ó. Ó, passou lá, ó. Na realidade, acho que ela tá com medo da gente, viu? E a gente com medo das vacas. Rapaz, perigoso, hein? Pois é, gente. Ali, aí encontramos com as vacas. E a vaca se assustou, olhou pra gente. E a gente ficou com medo também da vaca. Correu com medo da vaca, a vaca correu com medo de nós. E é assim, ó. Um abração. Até o próximo vídeo. Tchau, minha gente. Vamos que vamos. Fui.